Ah, essa pergunta é boa. Se tivesse que começar do zero agora, o que, que você faria? Fala pessoal, Guilherme Minaré aqui e hoje eu vou responder a pergunta do Marcos. Isso mesmo, se eu tivesse que começar do zero agora, o que, que eu faria para trabalhar pela internet e ganhar meu dinheiro online? E de cara, a primeira coisa mesmo que eu faria era identificar um problema que eu possa solucionar, que eu saiba solucionar, que eu tenha conhecimento para solucionar e le levantar tudo que está em volta daquele problema. Por exemplo, se eu falasse sobre emagrecimento, perder 5 quilos, o que, que, que envolve perder isso? Aí eu ia colocar todas as dores, as pessoas não conseguem fazer dieta, as pessoas não gostam de academia, não gostam de fazer aeróbico, eu ia pegar todos os problemas envolvidos, aquele problema, então pegaria um problema principal e os seus coadjuvantes, todos aqueles pontos, e separaria para estudar mais a fundo e entender mais sobre o que as pessoas têm esse problema. Esse seria o primeiro passo que eu faria. Logo em seguida, o segundo passo que eu faria era produzir conteúdo que resolvesse parte desse problema dessas pessoas. Então, colocaria conteúdo relacionado a tudo. No mesmo exemplo de emagrecimento, falaria sobre como você pode... Tirar a vontade de comer doce, ou como que você pode perder o medo de ir pra esteira na academia, ou até mesmo a coragem de fazer atividade física e coisas do gênero. Seria esse o segundo ponto. Então, a primeira coisa que eu faria era levantar todos os problemas e um problema pontual que eu saiba solucionar. O segundo passo, criaria conteúdo... Resolvendo esse problema, então muito conteúdo ali, criaria conteúdo em vídeo, em áudio, no YouTube, Facebook, Instagram e tudo. E o terceiro ponto seria o comprometimento. Isso mesmo, comprometimento. A maioria das pessoas não se comprometem. Então normalmente elas até estudam o público, até identificam problemas, porém na hora de fazer o conteúdo mesmo esperam a perfeição. Isso, espera a perfeição. Realmente acontece, é muito comum você esperar que esteja tudo pronto para você lançar um vídeo. Ou que esteja tudo perfeito para você começar a fazer esse vídeo. E tem uma frase de um livro que eu estava lendo que diz basicamente o seguinte. O segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Isso mesmo, se você esperar estar no tudo pronto, tudo perfeito, você não vai começar. Você não vai chegar lá, porque nada é perfeito. Sempre vai ter algo que possa melhorar. Então a gente vai estar numa melhoria constante, vai estar em evolução constante. Se você começar agora a produzir conteúdo, agora a falar do seu material, daqui a um ano, quando você olhar para trás, você vai falar: Caraca, aquele vídeo era muito ruim. Olha o tanto que eu evoluí em um ano. Agora, se você esperar a perfeição, você vai passar um, dois, três, quatro anos, vai olhar para trás e vai falar: Poxa, eu deveria ter começado lá atrás. Por que, que eu não comecei? E vai um extra aqui. Não se atente a números. Isso mesmo, não se atente a número. Muitas vezes a gente começa, está começando, faz um vídeo e tem um like. Tem cinco likes, tem cinco visualizações, dez visualizações, trinta visualizações. Lembre o seguinte, quando você se compara com alguém que já tem mil visualizações de cara no primeiro minuto, ou que tem cem mil, um milhão de visualizações, um milhão de seguidores, você está comparando com uma pessoa que já está num nível muito mais avançado. Olha essa pessoa quando ela começou. Ela não tinha nenhum like, ela não tinha nenhum seguidor e ela começou fazendo conteúdo. Hoje, essa pessoa provavelmente está no nível mais alto, mas ela começou lá de baixo. E um detalhe, você não precisa ter milhões de seguidores para começar a ganhar dinheiro pela internet. é, Eu quando tinha mais ou menos uns 4 mil seguidores, eu já faturava em torno aí de, sei lá, 10 a 12 mil reais por mês. Isso mesmo, eu já faturava bem com 4 mil seguidores. O que acontece é que as pessoas buscam fama. Buscam crescer e acreditam que só quando tiver milhões de seguidores vão conseguir vender algum produto pela internet. Quando, na verdade, se você tem um conteúdo que ajude alguém a solucionar o problema dela, você só precisa de um seguidor que confie no teu conteúdo. Então, se você tem conteúdo, quando você tiver 100 seguidores, você provavelmente já vai conseguir vender alguma coisa para ele. Quando você tiver mil seguidores, você também já vai ter. E se você não quiser vender, as pessoas vão pedir para que você venda para elas. É isso mesmo. Hoje eu não tô com turma de mentoria aberta, não tô com nada disso. Só que as pessoas me pedem. Diariamente eu recebo direct lá pedindo guia, abre mentoria, pô, como, como funciona a tua mentoria, eu queria entrar na tua mentoria. Por que isso? Porque eu estou entregando conteúdo sempre. Então começa assim. Se eu estivesse começando do zero hoje, entenderia um problema, descobriria qual é o problema, Pesquisaria tudo a fundo desse problema, os coadjuvantes desse problema. E em seguida, eu criaria muito conteúdo para eles e criaria um comprometimento. O que é o um comprometimento? Vou postar três vezes por semana? Então, vou postar três vezes por semana. Vou postar uma vez por dia durante um ano? Então, vou postar uma vez por dia durante um ano. Comprometimento com o seu seguidor, com as pessoas que estão ali vendo o teu conteúdo. Essa é a sacada de hoje, então se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui. Comenta aqui embaixo o que você sabe solucionar do problema de alguém que poderia virar um produto talvez. Coloca aqui porque eu vou te ajudar, vai ter um vídeo só sobre perguntas e respostas. Eu vou responder as perguntas de todo mundo que coloquei aqui embaixo em um vídeo exclusivo. Toda sexta-feira vai sair esse vídeo. Então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.